Inquieta é como vive a alma, a maior paz que conheci esteve em minha infância, paz duradoura, ao levá-la por onde andei pude desfrutar de um equilíbrio que ela me concedeu, a luz dos dias e das noites, apurou-se em meu coração como âncora e soube resguardar minha alma dos avanços de revoltos mares. Nesta manhã, pude constatar minha cachorrinha tão amada e companheira de alguns anos, depois de mastigar um pedaço da minha bota preferida. Ela e seu pequeno coleguinha, fragrados em malfeito, de olhos arregalados, sofrendo cabisbaixos, contudo unidos pelo pedaço do couro que dividiram. Quem conhece o olhar de confessor sabe bem. Foi vez de falar com o coração e observar a cena dos dois. Imóveis, no momento em que somente os olhos se movem de um canto para outro, um olho no parceiro e outro em mim, com o calçado estragado na mão, dirigindo-lhes as queixas. Muitas coisas poderiam mesmo passar sem serem ditas, melhor para muitos. Um religioso, apresentado como testemunha de Jeová, cedo à porta estendeu-me imediatamente um panfleto. Na capa, ao alto, uma fotografia de Deus. Abaixo referências sobre como será a vida no paraíso. Pergunta que não cala. Pois eu que já impaciente com tal questão, não desejo discutir. Tampouco alienar-me para que prossigam com tais coisas. Logo me chamando pelo nome, o reconheci de outra vez a porta. Surpreendida, disse-lhe imediatamente, Nossa! O Senhor tão cedo fazendo propaganda de Deus, ele instantaneamente rebateu-me, esconjurando na presença de seu aprendiz. Propaganda de Deus? Sim, é o que o Senhor está fazendo. Apressei-me em mostrá-lo a viçosa folhagem da roseira, também como propaganda de Deus. Chega a ser engraçado. As pessoas não prestam atenção em nada passam pelas coisas e não lhes dão a menor importância. É como se não estivessem lá. Elas estão lá, certamente. O que causa dúvida é se tais pessoas estão realmente onde são visíveis. Entremos então no desejado paraíso, em certa feita ao descobrirem o Brasil Pensaram os portugueses ser este, por tamanha beleza, o paraíso prometido por Deus. Estranhamente, o exploraram não como quem explora algo sagrado. Os povos que já desfrutavam deste paraíso, alheios também veneravam outro mais distante e abriram suas portas para as novidades trazidas do outro paraíso. Porquanto o paraíso está aquém, deste que já existe para o homem. Esta será a busca interminável até que haja entendimento. Para nós, o paraíso é certamente este. Ao viajarmos para outros lugares, encontraremos opositores, obviamente, novas demandas e leis. Os passaportes serão, sem dúvida, requisitados aos estrangeiros, seja no mundo visível ou invisível. Ao observar, temos por base documentada a estrangeirice. Envolvendo toda a Terra, mesmo com a visibilidade sobre nossas impressões e o que quer que seja nas telas dos computadores, continuamos estrangeiros também neste jovem paraíso. Apenas mais espiados e facilmente encontrados, caso queiram. Se estranho é aquele que ainda não conhecemos, Ainda que a demanda pela visibilidade virtual ocorra entre a maioria em quase dependência despreocupada, como vai, a grande estratégia dia desse será a descoberta das vantagens da invisibilidade no mundo real. Este nosso mundo visível, que como antes, o é agora grotescamente comandado pelos destemidos, tradicionalmente pomposos e de corações indolentes, nas intimistas e medonhas disputas de poder pelo poder, se vê claramente os mesmos propósitos nas inutilidades sobrepostas, construção por desconstrução, vergonhosamente como Pilatos, lavam as mãos. A sociedade é um imenso time que tem pernas para chegar ao gol, mas a bola é desviada sempre para o caminho do além e todos perdem muito. Há uma injustiça globalizada e o inverso é a notícia de paz que todos desejam receber e que cada vez mais se distancia do interior do indivíduo, insatisfação generalizada. E todos tentam buscando aqui e ali, porém pelas costumeiras inverdades em fontes insuficientes para a nutrição do corpo e da alma, esta quase sempre solitária e vazia. Visivelmente a vida humana continua desalinhada e desnutrida, agora não por falta de recursos, mas por desperdícios e ainda mais por ganância. Assunto tão debatido, antigo conhecido da humanidade desde que deixamos lá atrás nossos antepassados nômades. Embora tivessem que enfrentar a intimidadora fauna, vivemos o futuro hoje tentando defendernos de nossa própria espécie, estrangeiros até no seio familiar. Para onde vamos? O que queremos alcançar? Por que não estamos nos importando com coisas merecedoras de importância? Há tempo ouço. Pode-se medir a qualidade de uma sociedade pela qualidade de seu pensamento, do modo de vida, da arte que ela eleva ou produz. A vida se mistura mesmo às banalidades cultivadas. De fato, um caminho estreito que se faz parecer dentro da normalidade a gigantesca competência para indicá-la sempre às portas do fundo. Há lugares pelos quais não se deve mesmo ir, apenas para não correr o risco de não poder voltar. Voltando ao desejado paraíso, Há muita gente, sem exceção religiosa, crendo pelas histórias que lhe dizem sobre Jesus, que ele vai voltar. Também desejo tal coisa. Seria ótimo, ainda mais quando nos é explícita a violação do direito de ir e vir. A exploração do pedágio já é causa suficiente para um convite ao retorno de Jesus. Porém, a sociedade estando demasiadamente aflita, perdida entre o gigantesco acúmulo de malfeitos, desprestigiada, experimenta qualquer caminho. Claramente, com falsas oratórias, os profetizadores encorajam-na ainda mais para o despenhadeiro. Fazem a festa, constroem templos e oportunamente prendem-na ainda mais, logrando-lhe precioso tempo físico e mental. Reinventam para ela um paraíso distante, como se Deus tivesse a obrigação de servir duas vezes, boas terras, bom sustento e de tudo mais que é dado a ver diariamente. Já não dá para discutir absolutamente nada, sem antes discutir a mentalidade humana. Num tempo em que todos adoram pronunciar a palavra sustentabilidade. Mas que interessante, não aprendemos nada. Enquanto crianças, já sabíamos bem o que fazer com ovos apodrecidos. Depois do magistral Imhotep, a energia infinita foi encontrada por Nikola Tesla ainda no século 16, porém as ações de opulentos opositores continuam sucumbindo ao anonimato esta e tantas outras valiosas descobertas, as quais solucionariam grandes problemas da humanidade, ora ainda mais potencializados no mundo. Hoje, há poucos anos, de fonte segura, soube de uma descoberta grandiosa, o que elevaria a qualidade de vida da sociedade inteiramente. Para o cientista, simples, nada de fábulas, diz ele, apenas com fórmulas reais de baixo custo, misturadas à boa vontade dos comandantes. Limbaria os rios, por mais sujos que estejam ao ponto de fazer navegável para quem bem o conhece o rio Tietê, em São Paulo, o invento experimentado com grande êxito em limpeza de águas em praias no exterior. A simplicidade não se aplica de sobremaneira aos interesses dos que desejam lograr a sociedade. Quanto mais a confundem, mais enriquecem, elegendo fraudes de e cúmplices de ampla natureza. O trabalho no caminho da boa construção social deveria, humanamente, ser encarado como natural. Os ambiciosos burocratas confundem, dificultam, marginalizam. A sociedade avança por caminhos obscuros, tentando encontrar um novo paraíso, miseravelmente oprimindo a vida e sustentando a morte. Quem, contudo, não toma para si do que produz, sequer faz uso de seu aconselhamento, tampouco seu governo servirá. Facilmente faz sangrar o eixo social, debocha dos braços do mundo, até a insensatez e a debilidade do juízo. É este um produtor de misérias. Em suma, vergonhosa vida humana, de homens engomados em si pela onipotência e envergados pela má conduta, ridículos, ocupando poderes, induzindo a maledicência e a perversidade. Do mesmo lado, os religiosos igualmente em campo, juntando rebanho, falseando o sacramento ao que já foi por Deus criado e sacramentado. Aproveitadores, articuladores, saqueadores antes e depois de Cristo. Vêm pelos séculos cravejando a testa da sociedade, que caminha chicoteada até a data atual. Nenhuma novidade. De antes basta rever os registros que sobraram desta ultrajante história social. Horripilante, constatada em muitos livros, certamente impressa em muitas almas sôfregas mundo afora. De agora, ainda vorazmente praticada, ao preço da destruição, sem circunspeção. Se me perguntassem o que acho do mundo, vislumbrada direi. Magnífico, perfeito, grandioso demais para minha compreensão. Um Deus harmonioso e perspicaz, capaz de exercer um trabalho fantástico, ininterrupto, sem erro de cálculo. Porém, se me perguntassem sobre o ser humano, direi que ele se comporta muito mal, diante da magnitude de tudo que lhe é oferecido. Há momento que um homem está tão distante do outro, que um deles pensa ser inalcançável, tal como pensam sobre Deus. Mas pergunte ao suposto inalcançável se ele sabe fazer uma formiguinha. Diga-lhe também que é permitido desfazer de uma formiguinha, caso saiba fazer outra. De certo, Deus não foi embora. Podemos constatar sua presença em sua magnífica, grandiosa obra viva seguindo ininterruptamente do passado ao presente, com perspectivas ao futuro. A má distribuição da terra, dos bens que nela se encerram, não é responsabilidade de Deus. Trate de ser responsável e trabalhe a favor do bem comum. Estará trabalhando também a seu favor. Não fique almejando outro paraíso se já tem este para viver e deixar nele o que puder fazer. De certo também nos criaram para dar certo. Como podemos duvidar disto? Por que gastamos nosso tempo produzindo ou fazendo produzir futilidades, sem sequer lançar um olhar sobre o efeito disto no mundo, que é de nossa responsabilidade de qualquer ser que esteja vivo e que tenha lógico raciocínio? Já que uma vida vale tanto quanto a outra, de igual efeito deverá também somar ou dividir a responsabilidade na mesma proporção. Não lave as mãos, grite ao condenar em um justo. O que poderá alegrar mais o nosso coração do que a harmonia entre os povos? Será como a alegria no olhar de mãe ao ver os filhos em bom convívio, acordados entre si... Quando vou para as ruas em campanha política, encontro muita gente, muita mesmo, que repete para mim a mesmíssima coisa. Eu sou apolítico, raios, o que quer esta pessoa do mundo? Ainda como está, é praxe. se não cuidares dos interesses sociais, pior ficará. Viva a sua vida com boa vontade e pare de explorar os outros, nem se deixe explorar. Cuide bem do mundo, ele é seu paraíso, sua terra é seu sustento, sua saúde é sua disposição e sua responsabilidade é o triunfo da sua alma. Outros tempos virão e você precisará disto preste atenção no que está à sua volta, seja imparcial no julgamento, haja livremente, conscientemente, respeitosamente, com justiça e educação, não seja bonzinho, seja justo, vê se aprende e pare de encher o raio do saco,